Mas o assunto do vídeo de hoje é para ajudar você que acabou de receber a ligação da Caixa Econômica Federal para passar pelaquela entrevista. Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Márcio Guimarães, quero te chamar para você sentar aqui comigo no sofá da minha casa, estou gravando esse vídeo aqui. Hoje é domingo, eu não sei o que você tá fazendo no domingo de manhã, mas domingo de manhã é um dia muito especial, porque é um dia onde eu estudo, onde eu realmente me concentro para poder, às vezes, gravar até um vídeo aqui para vocês, e é por isso que eu quero convidar a você entrar aqui na minha casa e ficar aqui comigo. Mas o assunto do vídeo de hoje não é para falar sobre como eu procedo, não é para dar exemplo de nada, é pra ajudar você... E acabou de receber a ligação da Caixa Econômica Federal para passar pela aquela entrevista e algumas pessoas têm me perguntado no canal Guimarães, grava um, grava um vídeo pra gente aí como é que é essa entrevista, Pô, a gente tá um pouco nervoso e claro sempre é praticamente 99% das pessoas que me assistem são pessoas que estão comprando o seu primeiro imóvel não são pessoas que estão acostumadas e essa entrevista realmente as pessoas, eu vejo muitas pessoas dizer assim, ah, não é nada demais, é uma entrevista tranquila, óbvio, eu não quero te apavorar, é sim uma entrevista muito simples, muito fácil, mas você precisa estar ciente do que vai acontecer lá, para que tudo aquilo que você está fazendo, chegou até aqui para receber essa ligação do banco, não venha a, a, a, a cair, a dar algum tipo de problema, então você precisa realmente saber o que o que o que acontece nessa entrevista, tá bom? Eu já vou falar sobre isso, sobre o que, que você vai é, precisar ter de informação para levar para essa entrevista com o gerente da Caixa Econômica Federal, ou o gerente do Banco do Brasil, ou o gerente de qualquer outro banco. E as pessoas realmente ficou muito preocupada. Mas antes disso, eu quero te convidar. Se você quer ter informação sobre financiamento imobiliário se você quer ter mais informações a respeito de como comprar o seu imóvel sobre o mercado imobiliário sobre a ajuda de como você pode melhorar a sua renda ou aumentar o seu score para ter um financiamento aí aprovado poxa dá aquela força para o canal clique aqui embaixo já em gostei do vídeo escreva o seu comentário é muito legal o teu comentário de vocês como eu tenho recebido aí nos últimos vídeos né e também deixa lá a sua inscrição inscreva-se aqui embaixo no canal apenas se você quiser ficar ciente dessas informações que serão muito boas para vocês e claro vocês também vão estar ajudando o canal a crescer na comunidade e apertando o sininho Óbvio, é você que vai estar sendo beneficiado, porque quando eu postar um vídeo novo com assuntos importantes, você vai receber aí em primeira mão, tá bom? Então eu faço um convite para você, para você se ajudar e para você me ajudar também. Então vamos lá para essa tal entrevista, como é que ela funciona? Bom, a primeira coisa é que quando você recebe a ligação do banco, e se você não recebeu esta ligação do banco, claro, se você acabou de passar a documentação, leva aí um tempinho para o banco entrar em contato com você. Algumas pessoas têm me perguntado ali no, no canal, poxa, o banco não me ligou, mas eu não sei o tempo que isso acontece, sempre falo, poxa, entre em contato com o teu correspondente bancário para saber como é que tá, mas às vezes tipo assim foi ontem, né? Tipo é óbvio que o banco praticamente nem recebeu ainda a sua documentação, mas tipo assim passou uma semana e você não recebeu a ligação do banco. Poxa, liga pro teu correspondente para saber o que, que tá acontecendo, qual que é o prazo, como é que tá a demanda disso, quanto as pessoas que estão sendo chamadas hoje, quanto tempo esperaram, né? E também dê um pulinho lá na agência vinculada que você tá fazendo o financiamento para saber como é que tá. Isso mostra muito interesse de você lá pelo gerente do banco e às vezes também pode, não tô dizendo que vai, mas pode ajudar a você ser chamado aí o mais rápido possível, tá? Então essa é a primeira informação. Mas quando você já recebe esse, esse agendamento, como é que funciona? o gerente ele vai ver lá a agenda dele vai marcar lá um horário um dia vai passar vai ligar para você o pessoal da caixa ou o próprio é, correspondente vai te ligar e você vai até essa agência tá primeira dica que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo é o seguinte o que, que vai ser feito lá eles vão conferir todas as informações que vocês entregaram, né, para o correspondente bancário, para o corretor, para conseguir esse financiamento, tá? É por isso que eu digo que quando você fornece as informações para fazer o financiamento, é importante que essas informações, é importante não, ela tem que ser. 100% verdadeiras, acontece muito do cliente entregar por exemplo, as vezes falsos né, isso acontece, não é uma coisa que ó, oh, não, isso não acontece, acontece, eu já peguei e eu sempre informo o cliente o seguinte, ó, oh, não vou passar essa informação porque vai dar problema pra você, e depois eu posso até gravar um vídeo falando quais são os problemas isso podem acarretar. Você pode até passar e ter o teu financiamento, mas lá na frente vai dar problema. Grava aí, eu vou gravar um vídeo aí falando sobre isso, tá? Acompanhe o canal para você ficar ligado nas informações importantes para você. Então você vai entregar os olerites e esses olerites precisam ser conferidos. Os valores precisam ser conferidos, tá? Então o banco, o gerente habitacional, vai ser com o gerente habitacional, ele vai te fazer perguntas sobre o quanto que você ganha, né? Para conferir as informações com que você Prestou porque, se realmente as informações não baterem, ele automaticamente vai saber, tá? Porque quando você recebe um salário, declara um salário, você consegue assumir uma prestação, ou seja, o valor da parcela. Então o gerente ele tem tá pessoal como saber? No, se ele puxar lá, por exemplo, o que foi pago, principalmente Caixa Econômica Federal, tá? O que foi pago de, de impostos referente ao teu FGTS, né? O que foi pago de impostos referente àqueles olerites para saber se realmente estão sendo certos. Uma outra coisa que ele vai verificar também, ele vai saber, é a quantidade de... de do, do, do, o valor do teu, do teu salário que foi que está sendo passado naquele momento, né? nos últimos três meses, seis meses, para você conseguir um, um, o teu financiamento, tá? Então o gerente vai te fazer pergunta a respeito disso acontece de muita muitas vezes as pessoas aumentarem aí os salários né, durante três meses seis meses para poder ser beneficiado aí no financiamento então o gerente da caixa a finalidade dele é justamente saber se você tem como assumir estas parcelas porque qualquer que, que acontece se ele te dá o dinheiro né, te empresta o dinheiro libera o dinheiro você compra o teu imóvel e na verdade você não consegue pagar, o que, que vai acontecer? É um prejuízo para o banco, né? você vai ficar devendo, dois, três meses depois, não vou, não vou falar a palavra prejuízo, que bancos dificilmente toma prejuízo, mas é um problema, né? é ação judicial, você vai ter problema porque você vai ter que entregar o banco, o teu sonho não vai ser realizado, então envolve um monte de coisa, então ele precisa saber se esse valor que você está declarando realmente é real, e se o valor que você vai pagar realmente está dentro da tua realidade financeira. Uma outra coisa que o gerente também vai te perguntar, pessoal, é assim: você é casado, você é solteiro, você mora com alguém. E geralmente quando você vai para o banco para uma entrevista, você vai muito nervoso e, e acontece de familiares irem com vocês, tá? E muitas vezes vai a namorada que mora junto, mas você não colocou isso porque lá o corretor informou que a renda dela vai passar. Do limite para você conseguir um subsídio e tal. Então, todas essas informações, por isso que é importante passar a informação verdadeira. Porque se ela for com você, sentar na mesa e o, e o gerente perguntar para você quem que é, você namora? Ah, amor, vocês moram juntos? Moramos. Opa, se mora junto, eu já falei isso num outro vídeo aí no canal, ele vai grampear essa pessoa também para pagar o financiamento junto com você, para melhorar a renda e não ter risco para o banco. E o que, que isso afeta? Afeta que se você tiver no programa Minha Casa Minha Vida, no limite para conseguir um subsídio, ou para não sair de dentro de uma faixa, se a renda dela for maior, você pode perder tudo isso e vai ter que refazer o processo, tá? Então se atente aí na entrevista, ir sozinho e saber, vai tranquilo, é tranquila a entrevista, desde que todas as informações que você passou está dentro daquilo que você realmente é, vive, daquilo que realmente você exerce, tá? Nunca utilize mentira para conseguir ter vantagem em absolutamente nada, porque a mentira tem perna curta e ela vai ser descoberta e a gente vai ter, vocês vão ter problema aí no financiamento, tá? Então, é, vai ser conferido essas informações, uma outra informação aí, eu acho que de, aí o, alguns corretores precisam sempre estar informados e passar para vocês que é estar tá ciente do valor das prestações, tá? Acontece muito do gerente chegar na mesa e às vezes dar uma brefada para saber se você tem essa informação que é, poxa, você viu que tua prestação lá vai ficar então em torno lá de mil reais? Aí você, opa, mil reais? Não, mas peraí, me falaram que era em torno de 800 850. Se for mil reais e você achar que é 850, o gerente já vai ficar com o pé atrás para realmente saber. Se você tem condições de pagar o mil reais, por mais que o seu salário dê e permita pagar os mil reais. Mas ele vai saber que você está preocupado com a prestação. Então, não estar preocupado com a prestação não quer dizer que você não tenha que saber, ou também não quer dizer que se ele chegar lá e falar que é três mil reais, que você vai falar: opa, beleza, tranquilo, três mil reais, está dentro do meu salário. Não é isso. Porque se não for 3 mil reais, você realmente precisa saber. Não é exatamente o valor, centavos, em nada. Mas, por exemplo, se ele falar em torno de mil reais e tua prestação estava em torno de 550, você fala, poxa, mas eu imaginei algo até 800 reais, 700 reais. E se realmente foi isso que você pode pagar? Porque não adianta você também mentir e ter problemas lá na frente. Então ele vai conferir se você sabe e você tem informação do valor da sua prestação, se isso está confortável para você ou se realmente você está preocupado com o valor da sua, da sua prestação, tá bom? Então isso é importante você saber. Uma das coisas que o gerente do banco sempre ele vai ficar atento é nessa situação, é se você está desconfortável com as informações, tá? Mais uma dica aí legal para você é o seguinte, qual que é a intenção do gerente do banco ao fazer essa entrevista? A maior e a, e a principal, tá? Que eu acho mais, mais importante. Antes disso, vou convidar você a clicar aqui embaixo em se inscrever no canal. Porque se você está gostando desse conteúdo, está se sendo importante para você. Tenho certeza e tenha certeza, muitas pessoas vão estar passando pela mesma situação e precisam saber e precisam ter essa informação. Então, senta o dedo aqui em se inscrever no canal, clique no sininho para você receber notificações. Curta o vídeo e comente aqui embaixo o que, que você tá achando do vídeo, tá sendo importante para você, tá sendo útil, qual é a fase da tua, da, da, do teu financiamento, onde você tá, já passou pela entrevista? Escreve aqui pra mim como foi a sua entrevista para ajudar outras pessoas também a saberem aí, tirar esse paradigma da cabeça de que realmente é uma coisa muito cabulosa, ficar com medo e nervoso. Escreve pra mim, tenho certeza que você vai estar tá ajudando e contribuindo muito aqui, o canal, tá bom? E vamos lá. A mais importante de todas que a, que a entrevista ela, ela tem a finalidade nessa né, entrevista com o gerente que eles vão para saber e vão massando essa informação, né? É o seguinte: se realmente você está fazendo financiamento porque você quer, né? Acredite! Tem muita gente fazendo financiamento porque não quer, porque é a namorada que tá querendo comprar o imóvel, a pessoa não tá querendo, então ela não vai. Com, se não vai querer pagar, não vai ter o, aquele prazer de pagar, isso para o banco é muito ruim. Então o banco vai querer saber se você está, também está fazendo esse financiamento para uma outra pessoa morar e não é você. Acontece muito de pais fazerem financiamento para filhos. E nesta entrevista, uma das coisas que o banco percebe é justamente isso, porque ele vai fazer perguntas sobre o imóvel, né? ele vai fazer perguntas sobre a sua intenção, como é que, quais que são seus planos, por que, que você quer morar lá e nessa hora que alguém larga a informação de que não é meu filho gosta meu filho gostou é pro meu filho e daí dá problema no financiamento hein essa é uma dica importantíssima nota aí se realmente você está fazendo um financiamento para você mesmo morar e se é do teu interesse você realmente quer morar e para quem ficou comigo aqui nesse vídeo até o final, eu tenho uma dica extra para dar para você. Esta é muito também importante, mas é algo plus aí para as pessoas que estão comigo até o final desse vídeo. Se você tá até o final desse vídeo, escreve para mim. Estou aqui, Guimarães, até o final para eu saber que você assistiu até o final. E eu vou te dar essa dica extra para você passar também no financiamento e tranquilo e passar sem problema nenhum e sair de lá. Aí sim, para comemorar com sua família, abrir champanhe e falar, Guimarães, volta aqui para dizer, conseguir o meu financiamento anota aí se você tá fazendo financiamento no teu nome mesmo você quer comprar um imóvel você tá ciente que você precisa desse imóvel até aí tudo bem mas o que eu quero dizer para você se alguém tiver te ajudando financeiramente o seu pai ou um irmão e eles não vão morar no imóvel automaticamente eles deveriam entrar no contrato para ajudar você nessa renda pode se você tem uma ajuda uma ajuda não revele porque se você está nesta situação aí sentado na frente do gerente é porque a sua renda é possível mas que ninguém mas absolutamente ninguém vai te ajudar porque se você fizer isso com certeza eles vão incluir no processo esta pessoa. E provavelmente pode vir aí um crédito, depois de pré aprovado, uma, uma, uma surpresa não muito agradável, tá bom? Então anota aí essa dica plus para você, nunca revele a fonte da sua ajuda financeira, tá bom? Isso não é errado, gente, se você tá lá, eu não tô ensinando nada de errado aqui, se você tá lá porque você tem méritos, tá bom? Mas se você realmente tem como ter essa ajuda e você sabe, você não vai se comprometer porque o imóvel é teu. É você que vai assumir para poder comprar e você que sabe as dificuldades que você vai passar e as coisas que você vai ter que deixar de fazer, porque você já se programou. Tem vários vídeos aí ajudando pessoas a fazer um planejamento legal para conseguir o um imóvel e não ter problema aí com as prestações, tá bom? Gostou do vídeo? Muito obrigado aí pela pela pela pela audiência de vocês, tá bom? Sou um pouquinho gago sim. Não deixa de se inscrever no canal e clicar em gostei do vídeo aí para dar aquela força. Espero que você realmente tenha use essas informações para te ajudar muito aí na sua entrevista com o banco. E vejo vocês aí nos próximos vídeos que eu tenho gravado com muito carinho, tem muita coisa legal para apresentar e até a próxima. Tchau, até mais.